Muito bem, eu sou Felipe Lavinati, começando aqui mais uma entrevista do Arte Fora do Museu, dessa série de quase 100 entrevistas já, a gente está agora falando bastante com pessoas de fora do país, né, artistas de fora, e estamos falando em português para facilitar também a vida de quem entrevista, no caso eu, e quem tá ouvindo também, vendo... É, essa série nossa de entrevistas aqui, né? É isso, do rumo ao, ao, ao número centenário. E dessa vez a gente vai fazer uma conexão aí com Lisboa, para falar diretamente com Patrícia Mariana. Deixa eu colocá-la aqui, uma artista é, nova da cena do grafite. de Lisboa Olá. tudo bem, Patrícia? Olá, tudo bem? Obrigada por me Eu que agradeço você ter aceito aí o, o convite para conversar com a gente, tá, é, é muito legal fazer essa conexão é, Brasil-Portugal, é, Portugal é um país que eu não conheço ainda, quero muito conhecer, é, é uma ligação eterna né que esses dois países têm, acho que tem uma, a gente tem muito para conversar sobre essas culturas, é, essas influências, ligações e conexões, mas é, Patrícia, antes de mais nada, obrigadão mesmo por ter aceito o convite e vamos começar a nossa conversa aqui para começar, eu queria te perguntar como é que você está, tá está tudo bem com você, né, e, e, e já perguntou, né, se, se, se está tudo bem com você, claro que tem relação com esse período que vivemos de pandemia, é, e a gente tem falado, né, essa série de entrevistas começou justamente durante a pandemia, e a pergunta que eu faço conectada já com essa pergunta de como que você está é em relação... É, em como a pandemia afetou o seu trabalho artisticamente. É, vários artistas com quem a gente tem falado, eles relataram que a, aproveitaram né, esse período de ficar mais em casa, esse período de quarentena, de fato, para estudar novas técnicas, conhecer novos artistas, é, enfim, é, ampliar o leque aí de, de, de opções é, de execução. E aí é, eu queria perguntar para você como que a pandemia te afetou, assim. Olha, Filipe, antes de mais, também quero mesmo agradecer por teres-me convidado, que honra estar aqui, uh, no meio de tantas entrevistas a artistas incríveis que já, estive, já tive a oportunidade de, de ver, um, e bom, a pandemia, na verdade, eu não sei como ainda não apanhei Covid, ou, ou penso que não apanhei, uh, faço vários testes, aliás, quase diários, sou assim, muito paranoica, mas até agora tenho escapado ilesa, um, e a verdade é que a pandemia veio ajudar o meu trabalho artístico, de facto. Um, eu até há um ano e meio uh, não vivia da pintura como vivo agora. Eu era publicitária, era redatora, estava sempre a, a dizer um dia eu hei de ganhar coragem e vou-me despedir, um dia hei de ganhar coragem vou-me despedir. Triste trabalhar em publicidade, sentia que vendia alma ao diabo. Um, e, e bom, conheço muitos muitos brasileiros que, que vivem cá que trabalham em publicidade por causa dessa área onde trabalhei uh, tenho muitos amigos paulistas por acaso um, e, e, mas bom, com a pandemia uh, acabei por ter de, de, de viver da pintura porque fui despedida quase logo no início da pandemia então foi aquele susto de, ok, de, perdi o meu trabalho fixo mas, ok, excelente oportunidade, vou começar a pintar mais, vou começar e vou tentar viver da arte. E bom, desde há um ano e meio que estou só nisto e sou muito mais feliz, explorei novas técnicas, não, porque, a verdade, eu, eu pinto com tudo, pinto acrílico, pinto óleo, pinto paredes, pinto no um iPad, só que a óleo tinha muita preguiça, que demora muito tempo. E, olha, agora estou quase, quase, quase aí a a lançar uma exposição óleo, a óleo, a sol toda a óleo, uh, porque é uma coisa que é mais demorada. Uh, e, bom, a pandemia, que foi horrível, enfim, é horrível para o mundo, a mim, na verdade, acabou por me dar aquele empurrão que eu precisava. Foi um, um bem que veio por mal. Um mal que veio por bem. É interessante você falar isso, porque, na verdade, é o sonho de muito artista viver da arte. né eu Acho que você... Pois... <risos> se colocou nessa posição, né? na verdade, a pandemia, a pandemia te colocou nessa posição, né? o mercado de trabalho te colocou nessa posição, e hoje você dá para falar assim, tipo, vivo da minha arte? Desculpa, não percebi. Não, eu, eu queria... De... Per... Não, é... a, a, a pergunta é essa, dá, dá pra, dá... já dá para falar assim, vivo vivo somente ah. do, do meu trabalho artístico? Dá, mas é, é difícil, eu não disse não. Mas eu pelo menos não, não sei lá, eu tinha dor de cabeça todos os dias, não sabia o quão infeliz eu era, não é? Agora, pronto, não tenho, não tenho um salário fixo ao fim do mês, não digo que é fácil, os meus pais odeiam, principalmente porque hum. eu já não sou nova, não é? Tenho 34 anos, isto não, não é? Está eu nova, sou uma garota... Está nova, está, nove, está nove. <risos> Sim, mas não é aquela coisa de... Ah, tem 20 anos, tem muito tempo. Uh, e a verdade, na altura, fertei-me de mudar de... De, de curso, primeiro em veterinária, depois em arquitetura, depois não era nada daquilo, fui para jornalismo, que foi a licenciatura que fiz, portanto, isto foi aqui uma, um turbilhão de coisas e na verdade nem sequer tenho, tenho uh, uh, uh, estudos em artes, uh, foi tudo de forma muito autodidata, o que fui aprendendo, e, e sim, já dá para falar finalmente as coisas estão se a começar a alinhar os astros e já dá para falar viver da arte não não sou não sou rica mas sou, sou sou feliz acho que o mais importante é isso né ser feliz no, no, no, no que faz assim acho que é, imagino que no o, o dia a dia do mercado publicitário é, é outro ritmo também é outras cobranças e acho que por mais que você é, realize trabalhos realizasse né trabalhos artísticos dentro da publicidade, não é a mesma coisa do que você fazer para você mesmo, né? fazendo com mais liberdade, é, Sim, podendo escolher como os seus temas. Né? Nada a ver. Eu, na verdade, nem, nem, nem era diretora de arte, nem designer, eu era mesmo redatora, eu era, ah. podia, era escrever, escrever filme, headlines, essas coisas todas, não tem nada a ver, e sentia muito essa prisão. Hoje em dia gosto muito de dizer, olha, eu não sou designer, eu não trabalho para publicidade, faço trabalho de autor, quando me vem com, ah, faz-me uma borboleta uh, com as asas cor-de-rosa e a voar em cima de, sei lá, de mar. Eu digo logo, podes mudar o tema, podes me dizer o que é que, o que, é que gostas, as coisas que gostas, mas eu já não faço trabalho assim, já não, já não consigo, já não consigo sequer, quer dizer, consigo, não consigo tiver ser pronto mas já, já não já não é aquilo que eu faço de todo é interessante o, eu sou jornalista também né? muito achando legal as, as conexões aí eu sou um jornalista que eu quis em algum momento trabalhar com artes plásticas é, fazer né fazendo o fazer artístico assim hoje o Art fala do museu meio que supre essa vontade minha, assim né porque eu falo com artistas eu, eu acabo divulgando né? Então acho que tem essa essa função é, mas é legal, é, é legal é, é, esse processo de transição seu, né, de você vai do jornalismo para publicidade, para as artes plásticas, mas é, eu estava tava até dando uma olhada no, no, no seu currículo aqui, você disse que você sempre desenhou, né, na verdade é só agora que você está se assim, mostrando. Sim, é, sim, E eu queria que você falasse um pouco justamente desse começo seu, assim, como, como que vem esse interesse pela pintura e em que momento você começou a olhar de fato, falou assim, olha, ah, tem um não é só um hobby isso daqui, talvez, eu consiga levar adiante. Ok. Um, bom, a minha história com, com, a, com a pintura e com, com o desenho, na verdade, que foi como eu comecei, é, é longa e curta ao mesmo tempo. Curta porque só o faço uh, desde há pouco tempo para para viver disso, só o faço há pouco tempo. E começar a mostrar as coisas também não é assim há tanto tempo. Uh, mas a verdade é que eu, desde bem pequenina, que vi o meu pai que desenhava lindamente, ele, ele ainda desenha lindamente, já disse que não, mas desenha lindamente, a minha avó essa sim desenhava e pintava uh, já no passado, que já faleceu linda, lindamente, e lembro-me de ser muito pequenina, e, e, e ter lido um livro, já não me lembro que livro é que era, mas uh, para, para saberes desenhar, tens de desenhar aquilo que, que vês e não aquilo que sabes, então eu passei, um verão, dois verões inteiros, com a minha avó a dar-me lições de como é que se desenhava à vista, e ali louca para tentar desenhar as coisas na perfeição, no, no realismo. Um, achava que era aquilo que, pronto, eu hoje em dia vejo que há, há mil outras técnicas ainda que gosto ainda mais do que o, o realismo. E, e desde muito pequena, mesmo, tipo seis anos, sete anos, eu sempre a desenhar, foi uma coisa que me acompanhou a vida toda tanto que eu eu na altura quando era mais nova sempre quis ambicionei por uma carreira artística só que fui completamente desaconselhada pela minha família porque lá está vais ser artista vais andar a servir às mesas porque isso não não vais conseguir ter uma carreira de sucesso não vais conseguir viver disso então lá fui para para ciências gostava muito entrei em veterinária mesmo ah uh, enfim uh, mudei logo de ideias porque uh, não consigo ver os animais a sofrer. Gosto muito de ciências e de biologia, mas se coisa que eu não consigo é ver animais a sofrer. E pensei, não, vou para um, algo mais artístico mesmo. E achava eu que a arquitetura era o caminho que eu deveria tomar. Mal eu sabia a tortura que ia ser para mim o curso de arquitetura. Onde ainda tive dois anos e aquilo era, enfim, não, não, não era para mim. Era uma coisa muito rígida. E depois pensei, ah não, mas eu gosto é de escrever. E, e fui para o curso de jornalismo, de, de comunicação social e, e cultural na vertente de jornalismo. E, e bom, foi o curso que eu fiz, uh, depois ainda fiz um ano do mestrado em Ciências da Comunicação, em, em cinema. Uh, bom, mas rapidamente percebi que também não era esse o caminho que eu queria. E, e bom, fui... fui Conheci uma pessoa que trabalhava em agência de publicidade, isto é a minha vida, eu acho que quase todas as pessoas, sei lá, que, quer dizer, que não vêm das artes, mas que depois vão parar às artes por acaso, têm assim um, uns processos e uma vida assim meio atribulada e complicada que vão mudando, assim de várias coisas, tenho conhecido muitos casos assim. Um, Lá fui eu parar a publicidade e na altura encantei, mas achei que era mesmo isto que eu queria fazer da vida, porque também tem um certo glamour, o, o mundo publicitário e, e as ideias e, e a criação e tudo isso, mas depois percebi que também não era aquilo e aquele ritmo meu Deus, aquilo era uma loucura era noitadas, era diretas e depois às vezes para vender quer que vamos que, para mim não faz sentido nenhum um, e Bom, e, e no, ao longo deste tempo todo, houve algo que nunca deixei de fazer, que foi desenhar. Eu, eu sempre fui muito mais do desenho do que da pintura, na minha origem. Era o desenho, desenho, desenho, e todos os dias eu estava aqui a falar contigo, e tinha uma folha aqui ao meu lado, estava a fazer, sei lá, qualquer coisa. E foi recentemente, foi em 2017, estava eu ainda em agência, um, os meus amigos sempre todos a dizer ah, eu, eu, gostava, eu gostava de ver mais coisas tuas olha, se tivesse até uma página de Instagram, eu nem tinha, eu tinha completamente desligada de redes sociais uhum. eu até sabia para ver as tuas, os teus, teus desenhos, as tuas pinturas eu a sério, bom, nunca liguei muito mas depois em 2017 houve aqui uma coisa, isto parece um bocado piroso hum, brega uh, não sei se há expressões aí que vocês não, piroso, piroso não vai ser brega brega eu sei eu traduzi, piroso é Obrigado, brega. muito obrigado. Eu, eu já ia te perguntar o que era piroso. Pronto, é brega, pronto. Um, hum, se calhar vai parecer um pouco brega. Uh, mas uh, foi, foi um... Foi, e clichê, meu lugar comum, mas foi um momento que realmente transformou a minha vida. Aquela minha avó que eu falei, que me ensinava a, a pintar, uh, faleceu em 2017. E a minha outra avó faleceu logo no mês a seguir. E, e foi assim um momento de luto super, super profundo em que eu me virei para o desenho e comecei a explorar a pintura também, que era algo que eu não explorava muito. E comecei cada vez mais a afundar-me aí num processo de, de, de cura e de luto com, com a arte e com, com, com a criação e com, com o processo artístico. Daí rapidamente passei para a tela e para a parede quase que automaticamente, as, meio com as coisas todas ao mesmo tempo. Um, e decidi, não, eu não quero ser publicitário, sou infeliz, um dia eu também vou morrer, mas vale fazer aquilo que me faz bem, que me faz feliz e que, enfim, que me dá realmente prazer. E disse: mais, mais, mais cedo ou mais tarde eu vou ter de me despedir para me tornar artista full-time, porque é isto que eu quero fazer. E desde então, até agora, o início da pandemia, qualquer dia de espécime, qualquer dia de espécime, qualquer dia de espécime até que fui despedida, o universo assim, e aqui estou eu a falar contigo hoje. Caramba, que história, então é, é legal conversar com você, porque você está bem num processo, você está num, num início de caminhada, na verdade, né? você está bem num... É, é, não quer dizer que você desenha há pouco tempo, você desenha há muito tempo, mas é isso, você se descobriu artista, é, na verdade sim, né? você meio que foi obrigado a se jogar no mundo do, das artes, é bem, é bem recente, então é, é legal ver esse processo mas eu queria te perguntar justamente você falou dessas suas tentativas de, de, de busca de uma de uma de uma carreira né é veterinário jornalismo arquitetura publicidade esse é cai nas artes plásticas sim é, é perdida é, completamente perdida. É, eu acho que ou se achou né na verdade você estava perdida antes na verdade né mas o... Exatamente. eu acho que sim é, mas acho que é justamente isso. eu Tava batendo a cabeça, agora está você... feliz, né? Acho que é, é, isso é. é o melhor sinal que você tá que você se achou, na verdade. Acho que agora não vai dar para ser astronauta ou qualquer coisa assim do <risos> género. Mas nunca se sabe, porque eu estou sempre a mudar de ideias. Uh, enfim, também sou ativista, uh, enfim. É, é importante. Pronto, também, também, também me preenche aqui o coração, uh, mas, mas sim, foi um processo muito, foi, foi duro, uh, porque Teve muito sofrimento. não é? Quando tu, eu acho que nós somos muito novos quando, quando, quando somos obrigados a decidir o que é que queres fazer da tua vida. E eu, para mim, eu, eu vejo as pessoas hoje em dia, aos 20 anos, são muito mais adultas do que eu. Eu não, eu era uma criança completa. Não, 20 anos, como assim? O que é que eu quero fazer da minha vida? Não sei, sei lá, quero fazer tanta coisa, tudo, se puder, quero fazer tudo. Uhum. E, e pronto e fui experimentando e, e, e gosto de pensar que aprendi ao longo, ao longo deste, deste tempo e, e pronto e, e, e agora tento aplicá-lo na, na, nas, nas pinturas naquilo que crio no, no, no mundo da imaginação que depois tento passar assim de uma forma o mais natural para para, para o próprio papel para a tela para o iPad se for para a parede o que for e é assim <risos> Não, muito legal, mas eu, o que eu ia te perguntar é justamente isso, dessas batidas de cabeça que você deu aí, você trouxe alguma coisa para o seu trabalho artístico de hoje? Você assim, consegue identificar algum, algum ensinamento que você trouxe de alguma dessas áreas é, tão Sim. distantes, assim, não tão distantes, né, mas é, distantes da, da, do que você faz hoje? Uh, sem dúvida. Uh, eu, eu, eu gosto de pensar que tem um espírito... E uma forma de pensar muito. gosto de pensar, não, eu acho que é mesmo muito científica, muito de busca, de procura, de, de a minha pintura nunca é uma coisa de, de tipo a aguarela. Eu, aliás, eu não consigo, eu, das poucas coisas que eu não consigo pintar é a aguarela. As pessoas têm de ter uma confiança e uma, uma determinação na pintura que eu infelizmente não tenho. Infelizmente ou felizmente, porque me leva a fazer outras coisas, mas acho que é muito um espírito científico, não é? De procura de encontrar ali uma forma e sem, sem dúvida que acho que o, a minha ligação à biologia, que eu na altura, pronto, eu realmente gostava custa, muito de ciências e de biologia, eu tive a melhor nota a nível aqui nacional no exame, no ano em biologia, eu realmente gostava daquilo. E esse mundo natural, a natureza, um, um, uh, uh, as formas mais orgânicas, o corpo humano, o, o, o, os animais, uh, sem dúvida que me trouxeram alguma coisa e que me preenche um, grande parte daquilo de, de, de, de que, que, que me leva a pintar, acho eu. Bem, estou uma a baralhar toda, mas eu, eu sou, depois sou um bocado baralhada, mas, mas sim, uh, a parte de, de jornalismo, Talvez me tenha trazido alguma objetividade que eu precisava. Um, que eu sou uma perdida, né? Já, já deu para ver. <risos> começo a viajar e começo. E depois nunca mais me calo. Mas, um, sei lá, experiências, conheci pessoas também ao longo deste. todo este caminho. Eu acho que é assim: os cursos e a universidade que toda a gente pode fazer e toda a gente vai e faz, mas nem toda a gente sai de lá com aprendizagem, eu acho que por isso tu de ser autodidata e querer mesmo saber, não é saber de conhecimento de cuspo, como se costuma aqui dizer, que é decora, protesta e já esqueceu no dia seguinte. Eu acho que é, que é, é o processo que te, que te ensina e tu quereres saber mais e conhecer as pessoas e descobrires, saires se tu, se da tua zona de conforto, acho que é aquilo que mais te te sim, eu não sei se respondi isso, foi muito. Não, a... não, não, eu <risos> gosto dessas ideias que vão concatenando uma na outra, assim. É, agora, é, a, a parte da arquitetura que eu, que eu acho engraçado, assim, porque é uma é uma arte mais exata, né, na verdade, assim, né, de medidas precisas. É, e o seu trabalho. Eu trouxe uma coisa importante. É, então, Por... e. Eu... Oi, desculpa. Desculpa, que eu lembraste, me trouxe uma coisa importante que eu não disse. Pode falar. Que é uma coisa que a publicidade também me trouxe, que é o conceito. Que é, não, eu não, agora não gosto de desenhar só por desenhar, oh, lá está, só o realismo. Eu gosto de fazer sempre alguma coisa com um conceito, com uma ideia por trás, com, com alguma relação, com, com uma história. E a arquitetura tem muito disso. lembro-me do meu primeiro ano de arquitetura: havia a disciplina de projeto. Basicamente, nós tínhamos de apresentar os nossos projetos e todos eles tinham de ter um conceito. A publicidade é a mesma coisa. Uh, uh, sempre temos de ter as nossas ideias e tem sempre de obter um conceito publicitário qualquer, então isso é uma coisa que está sempre presente na, na, nas minhas criações artísticas eu posso desenhar só por desenhar mas quando eu crio uma peça tem sempre um projeto por trás, tem sempre um conceito qualquer, desculpa interrompido Não, não, não não, não. É, é, tinha a ver um pouco com isso na verdade eu queria, é, porque a parte da, da eu vou, vou começar a perguntar um pouco mais a sua técnica, né é, porque a, eu acho que a arquitetura tem esse, esse olhar mais mais técnico mesmo, né? mais preciso no desenho. Né? É, um, é um desenho que não é um, ele não é tão livre assim, ele tem que seguir algumas medidas, ele tem que seguir alguns padrões. É, e como que você traz isso para o seu desenho, né? o, que é um desenho mais livre, mais fluido? Ok, eu podia, podia estar aqui a dizer que trago muita coisa, mas do desenho da arquitetura... Não, terá quase. Eu, testa, não, eu gostava de geometria descritiva, mas testava ah, ah, ah, o rigor da de geometria descritiva e se falhasse ali o ponto no sítio, pronto, já, já falhava tudo. Ou até os programas de desenho técnico de arquitetura, o AutoCAD e o Archicad, aquilo para mim, meu Deus, eu testava, testava aquilo, não era para mim. Portanto, talvez o que me tenha... Eu tive a disciplina de desenho em arquitetura, em que trabalhei de muito sem à vista, mais uma vez, já em idade adulta. Porque foi algo que eu depois deixei de fazer depois de pequenina. E e, e aí ajudou-me a trabalhar outra vez as perspectivas, as texturas. Foi aí que eu aprendi, por exemplo, foi como... Ah, eu por acaso fiz um curso de pintura a óleo quando era adolescente, mas sei lá, duas semanas, não conta. Mas, sem ser isso, nunca tive nenhum curso em pintura. Mas tive aulas de desenho e lembro-me do meu professor me dizer o que eu fazia, e que eu achava que estava a desenhar, o que eu fazia não era desenho. Eu fazia, tu não estás a fazer desenho, e se estás a esborratar com o carvão, isso é pintura. O desenho é traço, tens o desenho de procura, tens o desenho de síntese, tens... E eu percebi que eu, em toda a minha vida, aquilo que eu fazia, que a minha avó me ensinava a fazer, não era não era desenho, era pintura, porque já tinha o assombreado, já tinha... Era pintura a carvão. Uh, mas pronto, trouxe muitas aprendizagens... Algumas... É, é, talvez tenha sido um primeiro despertar aí né esse professor que olha e fala assim não você está fazendo isso não, não é aquilo né? acho que ajuda também a gente se conhecer conhecer melhor né? conhecer o que está fazendo né? adorava aquele professor aquele professor era doido e eu estava a desenhar muito concentrado ele chegava atrás de mim ele, ele lembrou-me perfeitamente como se fosse hoje careca muito cor de rosa <risos> usava um macacão para andar na sua Vespa e chegava assim atrás de mim, muito caladinho, muito caladinho, e pá, dava assim um grito, eu fazia assim um risco no papel, estragava o desenho todo. Portanto, era assim um, um mundo que eu não estava habituado eu vinha de ciências, tudo muito mais regrado, tudo muito mais uh, uh, uh, uh, organizado. Fui para a arquitetura, apesar de ser a mais organizada das artes, apanhei ali gente meio doida, que me ajudou, ajudou a abrir ali uns caminhos. É bom ter essa gente doida no meio do caminho, né? Para ter uma sinergia de, de doideira, de loucuras. É, eu queria falar um, sua, eu falar um pouco da sua técnica, Patrícia. É, é, é isso, você começou a pintar, você pinta há muito tempo, né? Na, na verdade, mas eu queria que você falasse um sim, pouco da sua técnica. Você está tá me ouvindo? Agora sim, agora ah, sim, desculpa. Te tá. Deve ter sido um probleminha de conexão. Não, eu, queria é. que você falasse, eu, queria, eu queria que você falasse um pouco da sua técnica de pintura, né? É, o que, que uhum. você usa para pintar é, em dois momentos aí, né? Essa, essa parte do ateliê, eu imagino que você usa uma, bastante pincel, mas eu queria saber quando você pinta é, tela, é, é, paredes também, se também você vai no pincel ou se você tenta fazer uma coisa mais mista usando spray, é, se você já tentou. Eu queria que você falasse um pouco desse, dessas duas... Duas superfícies, né? E dois, duas formas de pintar, porque acho que tem a questão da textura de onde você vai colocar a tinta, tem a questão de como você vai colocar, se é com um pincel, se é com um spray, e tem uma questão também de um movimento, né? Uma coisa você desenhar um quadro no um iPad, que seja, você desenhar uma parede, né? Tem um, uma movimentação, uma perspectiva que você tem que trabalhar também. Então, eu queria que você falasse um pouco dessas técnicas e as diferenças aí entre é, cada um desses meios. Ok, bom, ah, por onde é que hei de começar? Um, eu, eu, eu sinto muito que quem pinta uh, numa tela, quem pinta num papel, num iPad, pinta numa parede, ou seja, as dimensões é muito, é claro que é diferente e às vezes tens de fazer uma grelha, às vezes podes projetar um projeto que já tenhas feito, mas quem pinta num sítio, eu acho que pinta no sítio. Antigamente eu achava, não, pintar paredes tem de ser em spray, e quando comecei, aliás eu quando era mais adolescente ainda tentei com os meus amigos, claro ir fazer uh, bonecos com spray, lembram de fazer uns gatos e ficavam horrorosos não tinha jeito nenhum com spray e, e bom uh, uh, hoje em dia quando fui pintar a parede pela primeira vez também achei que tinha de ser com spray e, e fui pedi dicas a montes de gente chateei vários artistas ajudam-me que eu quero ir pintar paredes diz-me como é que eu faço e por acaso, o, o, a comunidade artística, pelo menos aqui e, e, e do Brasil também, que eu conheço alguns brasileiros, são incríveis, estão sempre prontos, as pessoas estão, os artistas estão sempre prontos para ajudar uns aos outros, a dar dicas, olha usa isto, experimenta assim, experimenta composta como tu tens a coisa do desenho, vai-te correr bem com posca. Quando eu comecei na, na parede, eu comecei com spray e com posca. fazia Fazia uma, e às vezes levava rolo também. Então fazia assim, umas coberturas maiores a, a, a spray ou a rolo e depois fazia desenho por cima com, com posca. A minha, a minha... Desculpa, eu não entendi com posca. Ai, desculpa. É, sabes aquelas posca, uh, uh, as marcadores, é a marca. Eu digo ah, é uma, a marca. É ah, é, é um. É uma caneta, um... né? é, uma, é, uma, é uma caneta, é... sei, sei, sei. Desculpa. Exatamente. Consideraram-me a fazer assim porque fazia algum sentido com aquilo que eu fazia na altura, que fazia muito uma coisa à base de pontilhismo, traço, agora, entretanto, a coisa mudou, já está muito mais pintura, portanto, também tive de evoluir um bocadinho na rua, aquilo que fazia. Deixei, deixei de fazer com spray porque percebi, não eu, não, eu não me oriento bem com isto. Eu bem queria ser a, a, a, do grafite e a sério com spray, mas eu, eu não consigo fazer uma coisa que goste para mim, na minha técnica não consigo fazer bem com o spray não consigo marcar, fazer marcação não é? E às vezes dá muito jeito para fazer aquela, marcar o sítio onde vão, entram as coisas mas depois vou mesmo com pincel tal e qual como na tela acontece é que na tela posso usar tinta acrílica ou tinta a óleo na rua uso às vezes tinta, uso sempre tinta acrílica, sabe? às vezes uh, levo umas besnagas de casa, outras vezes vou mesmo à loja de tintas comprar baldes de tinta e, no fundo, uh, uh, acaba por ser uma, um método muito semelhante, tem a, a única questão que é mesmo diferente. É o tamanho das coisas. Uma tela vá pode ser, sei lá, dois metros, um metro e tal, uh, mais pequena, 90 centímetros, uma parede é muito maior. Então, tem a ver com as dimensões. Geral, geralmente, eu prefiro sempre fazer um projeto digital e projeto. Pouco muito mais tempo, mas também... Pode ir lá com fazer uma grelha, leva os papelinhos, os números anda ali a ver. E no fundo sou muito lenta a minha técnica, sou muito lenta a pintar porque fico muito indecisa, um, faço e para as, para as outras pessoas já ah, está bom, já está bom. Vou às vezes eu com outros artistas, Patrícia, deixa assim. Eu não, não consigo, não consigo deixar assim isto aqui, falta aqui qualquer coisa. Portanto, uh, uh, gosto muito de pintar na rua, mas não não não consigo pintar rápido na rua. Como um verdadeiro artista de rua, ou seja, quem vem da arte urbana, do, do grafite mesmo, é sempre muito mais rápido do que eu. Quem é de, vem da pintura como eu vai para a arte urbana, uh, uh, geralmente é como eu ficar ali, oh meu Deus, eu não consigo fazer isto tão rápido como vocês, me fico muito aflita, porque acho que sou um caracol a fazer as coisas, hum. e pronto, é assim. Não sei se expliquei bem. Claro, claro, claro, então sim, sim. Eu queria que você falasse um pouco desse da, da, da primeira vez que você foi pintar na rua, né? Acho que acho que tem esse processo de é, é. quebrar a barreira, né? Ir, ir, ir para a rua, pintar pela primeira vez na rua. E a rua traz é, uma magia, né? De você pintar num lugar diferente, mas também traz perigos, né? É, é. Eu acho que assim é, é o perigo de estar na rua, não estar num ambiente tão seguro. Até, a, eu não sei como que é aí, mas a, a polícia pode parar você para de alguma autorização que você, por um acaso, não tenha. Então, eu queria que você... É, até tive falasse um pouco... Hã? E tive situações dessas duas Ah, vezes. então, por favor, <risos> quero, até, quero até que você pode começar contando já dessas situações. Ok, pronto. Uh, aqui há de ser mais ou menos como aí, não é? Se não tiveres autorização, é proibido pintar na rua. Ninguém vai dar autorização para uma pessoa sem portfólio de rua que se lembra, olha, quer ir pintar um mural, posso... Então, e o teu trabalho anterior, não, a gente tem mesmo de fazer o, a pintura ilegal para, para poder passar para a pintura, para a pintura legal. Então, eu tive, tive umas, quando era mais nova, lá está, uh, que tentei com spray, tive um, uma experiência sozinha, estava completamente sozinha, andava a fazer os meus gatos na rua e, e, veio, e, veio, e veio e veio. E não foi a primeira vez que pintei, a primeira vez que pintei foi com um colega da escola e foi com tinta de spray de cabelo portanto, acho que não conta, tinha para aí 15 anos, mas esta outra vez eu tinha para aí uns 17, ia sozinha, queria fazer um gato, e fui muito burra, porque fui para trás das, da casa dos meus pais, onde havia umas câmaras lá no, no prédio, e, e logo, e de repente, acenderam-se, era de noite, eu estava a fazer o gato, acenderam-se umas luzes, e vejo um, veio, veio uns passos, fiquei muito aflita, Tirei o capuz do cabelo, soltei assim o cabelo e aproveitei o facto de ser menina, meti as latas na mala e fingi que estava a andar. Pronto. eu o segurança não me fez nada. Isto é horrível, sexista. Pensou rápido. Pensou rápido. Pronto, sim. Foi, foi, pronto, eu por acaso sou muito feminista, mas, e se calhar não fui, mas realmente aproveitei-me do facto de ser mulher para ele pensar que ela é, não nunca, ia Acho que ele nunca ia pensar né, que uma menina ia estar praticando Sim, fiz um ar angelical e lá fui eu, fingir que estava a passar, não me aconteceu nada. Depois outra vez, já foi já foi agora em adulta, quando me diziam que eu devia ter juízo e que não devia, vais andar a pintar paredes, ô Patrícia, ganhas juízo com esta idade. Pronto, que é um aperfeiço, claro que estou na idade, estamos sempre na idade. Mas sim, realmente não é habitual começarmos tão tarde mas foi agora que eu comecei a é sério mas pronto eu a primeira vez que fui fui com uma amiga minha uh, que era publicitária também já alargou tudo para ser para ser professora de yoga e também já já não sofrem ser publicitária eu também já segue o sonho dela e apoiou-me muito no início e, e olha queres ir pintar uma parede eu dizia eu tenho de pintar uma parede eu tenho de pintar uma parede eu quero mesmo quero mesmo então, vá, vamos, eu vou contigo. Eu fui comprar umas tintas e não sei o quê, as, os marcadores, que aconselhamos com, com uns artistas, e lá fui eu. Tranquilamente, não aconteceu nada, pintámos a meio do dia, fomos por uma zona ali meio de fábricas antigas, não aconteceu nada, as pessoas até passavam: Ai, que giro, meninas, que giro, muito bem, deviam pensar que era legal, então não nos fizeram nada. Mas depois tive um problema com a polícia uma vez. Por acaso foi uma história engraçada, que também foi nestes morais principiantes e legais, uh, em que eu fui Ciano, também. Que ano isso, desculpa? Isto foi 2017, no fim, já. Uh, foi, foi quando eu andei maluca aí a fazer um monte de, de pinturas na rua para me treinar. Uh, era todos os fins de semana, lá ia eu, todos os fins de semana, Tava, Saía do trabalho, às vezes ia, pra, ia pintar a uh, direta. E fui com, com um casal amigo meu, um, na altura. Uh, vieram, nós pensamos, olha, vamos durante o dia, vão pensar que estamos a fazer uma coisa legal, ninguém nos vai dizer nada. E fomos tranquilamente durante o dia, um, enfim, fiz, não fiz projeto nenhum, foi, um, foi assim um mural de cabeça, fiz assim uma cara com umas bombas, com umas mensagens que diziam amor em várias línguas diferentes. Pronto, estava a acontecer qualquer coisa de, a nível de mundial, de, a nível de guerra, que, que queríamos celebrar isso. Pronto. E basicamente, de repente, uh, aquilo era numas ao pé de umas fábricas, o edifício completamente degradado. Então, pensei, isto só pode, só, pode só pode estar abandonado. Mas não, de repente, chega um carro da polícia, o meu amigo e a minha amiga fogem, e, e eu, pronto, estou desgraçada, o que é que me vai acontecer? E, bom. Isto é, é, é muito mal, porque, mais uma vez, eu sinto que fui tratada de forma diferente por ser mulher. Por um lado, para o meu bem, mas por outro lado, é, é horrível esta, esta é, diferença, sim. não é? E as polícias não me apreenderam as latas, não, não, não me apreenderam absolutamente nada, disseram o que eu disse, olha, desculpe, eu não sabia que o, portão, que o portão, era um portão grande, eu não sabia que o portão tinha dono, está aqui tão degradado, eu só queria fazer uma coisa... Para, para celebrar a paz no mundo, e era o que eu estava a fazer. E eles ficaram comovidos também, pronto, pois, olha, menina, ah, ah, ah, eu deixa lá ver isto, vamos ver se eles não apresentam queixa, eu ligo lá. Os, os donos do sítio apresentaram queixa, porque já, já tinha sido tarde demais, mas depois, e fui a tribunal, mas depois disseram, olha, não vamos prosseguir com isto e gostamos muito do mural, queremos que vá lá a Cabal. e acabei. Ah, que legal. Claro, então, teve um, um, um final super feliz, eu tive, acho que tive muita sorte nestas duas vezes, há casos muito, muito graves, de, aliás, muitos claro. muito graves, menos os meus, eu acho que pronto, uhum. tive mesmo muita sorte. É, aqui, e, enfim, de relatos que a gente ouve aqui, na verdade, assim, a polícia é, é, é, é pesado né, eu acho que tem um tem uma coisa que eu até perguntar para você, né, você feminista, né? acho que até é interessante a gente entrar nesse lado da, da história. né? A gente a gente que nós falamos, eu, inclusive a gente procura dar muita voz a quem normalmente não tem voz no meio das artes. Eu falo isso no meio das artes, mas estenda-se para qualquer lugar. né? É, é um mundo machista, é um mundo sexista, é um mundo racista, e a gente procura aqui dar voz a é, artistas negros, mulheres, né, inclusive artistas indígenas, a gente já entrevistou aqui, né, é, uma, é uma questão também no Brasil. E a gente, da, quando a gente fala com, com as mulheres né, que, que, que pintam, normalmente elas falam que tem uma dificuldade de ir para as ruas, porque é, é isso, né, é um meio machista, então você tem que quebrar uma barreira ali, é, isso que você até, falou, você até falou agora de pouco, né? Falou assim: ah, eu que sou das artes plásticas, eu, eu, já era difícil, né? Acho que tem essa, esse fator extra da dificuldade, que é a questão do gênero num ambiente totalmente, totalmente masculino, né? quase predominantemente masculino. E o que as meninas aqui falam é que elas acabam se juntando com outras mulheres, né? mulheres artistas que falou: é tipo, oh, vem comigo, eu consigo é, meio que apadrinhar, amadrinhar né? seria o caso. Né, essa entrada delas no, no meio das arts. Como você teve a mesma coisa? assim você teve alguma amiga que já era da já era das já fazia street art que te ajudou nesse processo de entrar para para esse para esse mundo? Ah, sim, mais, mais ou menos. Eu, eu aqui tu tens razão naquele tudo que estás a dizer. É um mundo dominado por homens, seja nas artes, no, no mundo do trabalho na, na arte urbana é efetivamente, mas eu quero deixar claro que pelo facto de ser mulher tenho tido mais oportunidades do que do que não sendo e isso é uma coisa que eu até me ressinto um bocadinho, será que me chamaram para isto porque eu sou mulher? Sabes? Uh, por, um lado, por um lado quer dizer, ajuda, não é? Quer dizer, Eu fiz um, há uns tempos Uh, entrei num, num projeto, por acaso, que foi super giro e trabalhei com artistas que eu admirava imenso já e tive a oportunidade de as conhecer pessoalmente, que foi um, um, um projeto chamado A Lata Delas, uh, que era só uh, uh, artistas meninas a fazer, a fazer pintura de rua e conheci uh, uh, três artistas incríveis, com experiências completamente diferentes das minhas, de estilos completamente diferentes dos meus e... De facto, somos poucas e em Portugal somos mesmo muito poucas, mas agora de repente houve um boom e acho que há muitas mais. Um, quando eu quando eu fui pedir conselhos para fazer pintura de rua, fui pedir por acaso uma rapariga que já pinta há muitos, muitos anos e lembro-me, ela era a irmã mais velha de uma colega minha na escola e tinha aqui uma cru que era só de meninas e ela era mesmo mesmo do grafite, então fui pedir ajuda para ela me explicar como é que funcionava mas nunca, ti, nunca tive necessidade de ir pintar com meninas. Fui pintar com meninas, fui pintar com homens, fui, não, nunca tive essa coisa de exclusão da parte dos artistas masculinos por ser mulher. Antes, pelo contrário, aliás, eu acho que, quer dizer, todos os artistas com que eu já falei são o mais longe possível de machi, ou pelo menos para falar comigo, se calhar até são, mas... não foram minimamente machistas, não me trataram de forma diferente, sinto que, uh, uh, que, que acabo por conseguir fazer as coisas uh, por mérito, que é uma coisa que me preocupa muito também nisso de, ok, vamos chamá-la porque é mulher, e por queremos uma mulher aqui a preencher a cota. Sim, sim, sim, tem, acho que tem até um pouco, eu sinto um pouco disso, de, principalmente você estava falando meio do, da, da publicidade, né? às vezes tem sim. até uma, umas coisas forçadas de algumas marcas, assim tipo, ah, vamos colocar Não um é? negro, como colocar, sabe, LGBT, QI, Exato. mais. Fazer eu... só forçado, né? é, Eu não, não, eu acho que sim, está certo, e tem, tem, tem de se dar a oportunidade, mas eu, eu para mim dispenso, eu quero, eu quero que me chamem porque gostam da minha pintura, ponto. Não é porque eu sou mulher, sabes? É para mim, isso tira-me logo a vontade de fazer a coisa. ou oh, não, não é porque eu sou mulher, é porque gostas do meu trabalho, pronto, no fundo, no fundo é por aí sim é uma outra questão aí ainda em relação ao gênero né eu acho que é, tem até um pouco a ver com a origem do arte fora do museu né até falando um pouco você que não deve conhecer também o arte fora do museu né conheceu faz pouco tempo o arte fora do museu ele nasce justamente quando a gente começa a perceber que na cidade aqui em São Paulo especificamente é muitas as obras de arte eu não estou falando só de grafite tá estou falando de escultura murais né você não tinha nenhuma identificação de quem era o ou a artista, né, então a gente falou assim, pô, precisamos é, revelar para a cidade é, quem são esses artistas, né, e no caso de, quando estou falando não dá para saber se é o ou a artista, você não sabe exatamente quem pintou aquilo, né, e a gente tem, houve relatos de algumas, de algumas artistas que falaram com a gente, que isso é, é muito comum aqui, pelo menos no, no Brasil, pelo que eu, que eu vi, talvez você tenha alguma, um, um caso parecido assim, que alguém que vai, por exemplo, tem algum evento de grafite, né? algum evento que tenha bastante gente pintando, a menina está pintando, está lá pintando uma parede, e alguém acha que é um cara que está pintando, que a mulher não é capaz de fazer aquele desenho. Então, tem um cara do lado, um assistente da, da, da pessoa, pergunta para o cara, fala assim, ah, o que, que você está pintando? Ele fala, não, é ela, tipo... A pessoa não entende muito. Não sei se você já teve esse tipo de experiência, mas aqui parece que é meio que não. Comum, assim. Não, aqui não. Eu acho, eu acho que não. Aqui nunca aconteceu isso. O que me aconteceu uma vez é por causa do meu apelido, que é relativamente incomum em Portugal, Mariano. E eu assino sempre as pinturas de rua com Mariano, nunca meto o pé. Às vezes meto, mas pronto. E estava com uma amiga minha numa feira de artes e estava lá um tipo que fazia umas serigrafias e não sei o quê. Ah, Catarina estava, estava com a minha amiga, é o meu amigo, não sei que. Olá, sou Patrícia, Patrícia Mariano, me apresentei me Ah, tens alguma? És da família do Mariano que pinta coisas na rua? E Eu, a minha amiga que é super feminista. Como assim? É ela que pinta coisas na rua? Não é um, não é um primo, não é um irmão, não é, ela é, é, não é da família. Portanto, foi a única coisa. E ele, e ele que não é nada uma pessoa nada machista mas aí foi sem querer não é, e é essas, coisas são, essas coisas são estruturais é né? isso que você falou né é a menina nunca vai ser a vandalismo vandalista né que você tiver tipo, então você coloca uma mochilinha para ah, essa menina não não, não, é, não é ela que vai ser capaz de fazer algo do tipo é da horrível. mesma forma é, é horrível isso e, e, e da mesma forma esse cara tem isso na cabeça social assim, ah, um, um pintor de rua vai ser um homem óbvio vai ser uma mulher né? exatamente eu se me de boa nessa situação, eu foi, se calhar eu portei muito mal, mas, mas quer dizer, como feminista se calhar portei mal, mas eu, quer dizer, eu ia presa, não é? E, portanto foi, foi ali uma, foi uma camuflagem, uh, uh, usando uma, o, o que está mal na sociedade a meu favor, pronto, uh, claro. mas é muito isso mas isso de estar um assistente ao lado e, e estar a, a uma, uma mulher a pintar isso a mim nunca me aconteceu nem sei de histórias assim quer dizer isso é surreal quer dizer mulher não é. tem capacidade que horror que horror é. isso nem parece do século passado parece há três séculos passados nossa muito não né? pois é né? mas é isso né? não é a exclusividade do mundo das artes acho que é... e ainda ainda tratando desse de, desse tema é, tem uma coisa que me, me, me chamou muita atenção no, no, no seu trabalho a predominância de mulheres, né? que você pinta muito, muita mulher, muito feminino. Né? E aí, a, até dar um dado para você, que não, não sei se você conhece, mas assim, foi feito um levantamento de monumentos aqui em São Paulo monumentos só, só, só as estátuas, né? só as esculturas. Aí, eu não vou saber precisar o número, mas vamos supor que sejam 500 esculturas que existam aqui na cidade. Dessas 500, 480 é, são só homens. Tem um, umas 20 mulheres ali. Tem uns cinco negros e dois indígenas, sabe? Então tem uma sub-representação. a ver que dizer isso é caem é, é a mesma coisa. É, então isso, eu imagino que isso daí seja seja igual em qualquer lugar. Né? nomes e... de ruas e nomes de ruas. Ah, também. São óbvio, tudo. Ó, ah, professores. Né, professor, generais, eu... coronéis. É, sim. Meu... É, mas é. é... é... E, tá, tá, houve essa discussão aqui, né, em São Paulo, a galera meio que se movimentou, inclusive teve uma iniciativa da prefeitura de, de inaugurar estátuas de, de pessoas negras também, né? Então, tem existe uma certa consciência que eu não sei como que é em Portugal se existe também esse tipo de consciência mas é o que, eu, o, que o que me chamou me chamou bastante a atenção no seu trabalho e, e eu acho que trabalhos como o seu são muito fundamentais para tentar equilibrar de novo essa balança né é que você desenha muito mulheres né então é, é isso a gente fala com muito artista aqui e eles sempre falam isso que é, eu vou dar um exemplo de um, de um cara que a gente entrevistou que é um artista indígena de Manaus e ele, ele desenha índios né? ele desenha é, é, é, indígenas e ele falou que uma vez estava andando tal, e tal um, um, e um senhor passou e era um indígena ele olhou e falou assim, cara, eu nunca me vi representado em lugar nenhum, eu nunca me vi representado no cinema, nunca me vi representado na TV pela primeira vez eu estou me vendo representado na, na, no, em uma parede e se você vive numa cidade de arte urbana, onde é só homem sendo é representado, né? são só figuras masculinas, eu acho que precisa ter um equilíbrio. E você coloca, você trabalha para isso, eu acho, sabe? Quando você faz trabalhos representando mulheres, você coloca em protagonismo as mulheres, e as mulheres começam a se ver representadas, né? Porque. de uma maneira bonita, de uma maneira forte, assim. Então, esse aspecto do seu trabalho me chamou muita atenção. Que, e é isso, é um, é um aspecto que não é muito trabalhado, né? nem muito comentado, na verdade. Não, e, e, acho, e acho que tu estás a dizer, tens razão, e não, vou, assumir, vou aqui admitir uma coisa, eu simplesmente gosto muito de pintar mulheres, acho que são... E, e, e sou, sou, sou heterossexual, por acaso, mas não sei o que é, tenho uma, uma, uma coisa, eu, eu adoro pintar mulheres. Mas a verdade é que há uma coisa importante, muito importante naquilo que estavas a dizer, é efetivamente a representação e mais, nós até temos muitos quadros em que tens a representação de mulher, mas é sob o olhar masculino, ou seja, tanto no, na pintura, como na televisão como no cinema, as mulheres aparecem sempre tratadas sobre um olhar masculino é, os homens, a, a, como veem as mulheres, seja de uma forma a, a, a, como eles acham que é, que é ser mulher e eu acho que o, o bom não é só aparecerem mulheres, é mulheres Representadas pela visão de uma mulher, acho eu também. Ou seja, pronto, seria seria ótimo ter os terem, terem, terem pintores índios a representarem índios também, que é índios sob a visão de índios. Eu acho que é muito, em vez de ser o, o, o, o homem a olhar para a mulher, eu sou muito baralhada a falar, desculpa, mas em vez de ser o homem a olhar para a mulher, é um bocadinho. Lembro-me de quando estudei, quando estudei cinema também. Uh, falei muito isso no filme do Pássaros do Hitchcock, em que tu tens constantemente planos da mulher representada sob a visão masculina e os pássaros quase que a a castigar. Uh, pronto, isto hum. de uma forma um bocadinho. uma interpretação, não é? Claro. claro Mas claro. É, eu sinto muito isso. Aí o no Hitchcock, da, aí você conhe da conhecendo, o conhecendo o diretor, dá até para entender que é isso mesmo. quando né? Acho que é. Você conhece o artista, né? no caso do Hitchcock, é um... né? ele, ele tinha uma relação. Complicada com mulheres. Né? Sim, mas é uma, é uma visão masculina, quase que os planos são de, de cima para baixo, uma, uma visão quase que a menosprezar, é como se fosse um objeto de, de, de, de observação. E o que eu gosto também de fazer é, é, claro que a mulher é um objeto de observação também num quadro, mas é, é, é visto por um olhar feminino, que é um bocadinho diferente. Eu não sei se fui super confusa mas... Não, não, não, é... Acrescentando aquilo que tu disse, poetíssimo. Não, mas é isso que eu estava falando justamente do seu trabalho, né? O seu trabalho, você coloca a mulher, é isso que eu falei, num, num protagonismo e, com, e mostrando um poder, assim. É, não é, é, é... Outros dados aí, já que a está falando da Europa, né? já que você está aí na Europa, a gente fala dessa arte clássica, né? É, é, esses trabalhos é, renascentistas, tal, você vai ver a mulher tá, é, é muito comum você ver mulher nua também representada, né? então tem sempre uma objetificação da mulher. E você não, você coloca uma mulher no papel de poder ali, sabe? De empoderada mesmo. É, e, e é muito bonito isso, porque eu acho que quanto mais a mulher se olhar dessa forma, né? se ver representada dessa forma, é, é melhor. E é, e é isso, eu acho que falta falta mais arte desse tipo nas ruas. Ah, eu, espero, eu espero que sim, quero pintar muitas mais paredes, mas atenção mulheres nuas também podem estar empoderadas e não, e não objetificadas eu por acaso é não costumo fazer, não sei bem porquê sim. Sim, quando sim, era sim. mais nova pintava mulheres nuas agora não sei, gosto, gosto de assistir fazer aquele ar porque as pessoas, só quero fazer também aqui a de parênteses, as pessoas gostam muito de associar as minhas pinturas uma coisa muito feminista, porque eu faço mesmo muitas mulheres, e é isso eu não consigo escapar a isso mas eu, eu tento fugir sempre para um lado mais, mais surreal, não, eu não quero, não quero ser artista feminista sabes? Que sou sim, sim. uma artista que sou feminista, mas mas quero, quero passar essa barreira não, não, vou começar a pintar homens também, prometo Não precisa, tá? Bom, tá já está ótimo assim na verdade, mas, mas acho que você é muito capaz, na verdade, de pintar o que você quiser, né, na, na, mas acho que assim, eu acho muito legal é, isso vai está falando é, tem, tem, tem pouco artista que trabalha dessa forma, né, normalmente tem a, eu, eu acho que você ajuda a equilibrar um pouco essa balança é, Patrícia, a gente está quase chegando no finalzinho já, faltou um, é, um, uns minutos aqui para a gente bater a nossa, uma hora de, de conversa que eu tinha te prometido você que está quase... Ah, passou eu rapidíssimo, Próxima, a próxima conversa, a gente tem que marcar ao vivo aí, tomando um, um, um cafezinho em Lisboa, que eu não conheço ainda. Tô... Tem de eu também tenho que conhecer o Brasil. Também tenho, é. não conheço. Então pronto, tem, tem que fazer algum projeto, <risos> uma conexão aí. Mas é, para finalizar, na verdade, Patrícia, eu queria te fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo, na verdade, eu imagino que eu, enfim, você se mostrou estou encantado conversando com você aqui, uma pessoa super é, esclarecida e sensível, e, eu imagino, e a sua obra causa também uma sensibilidade nas pessoas, né? pelo menos causou em mim, eu queria até ouvir agora do relato seu. É, mas assim, em resumo, desses, a gente tem um forum. Eu faz Museu faz mais de 10 anos já, e a gente está fazendo essas entrevistas há uns dois Estamos é, indo quase para 100 entrevistas aí, muita gente passou por aqui. E uma pergunta constante no nosso projeto, isso desde lá atrás já, assim tem a ver um pouco com a origem do Arte Fora do Museu, e no, é, missões, né, coisas que acreditamos. e A gente acredita muito no poder transformador da arte. Né? A arte como a arte pode salvar vidas, né? a arte pode mudar mudar a forma de pensar, mudar a sua trajetória a sua trajetória mudou, né? a sua vida mudou por causa da arte, né? hoje você vive da arte, e você, além de viver da arte, você faz arte, né? você está você tá criando, é, tá criando algo que transforma a vida das pessoas, você está criando algo que impacta a vida das pessoas, que mexe com as pessoas. Eu imagino que... Não, com certeza mas é, eu sei que você tem uma trajetória mais recente, né? Mas eu imagino que você já tenha alguns relatos, algumas histórias de pessoas que tiveram um contato com o trabalho seu e foram impactadas de alguma forma, né? Que que enfim, que olharam para um trabalho seu e tiveram alguma reflexão, a, a alguma obra sua que tocou a vida de alguém, né? Eu queria que você contasse alguma história de algum trabalho seu, assim que que foi importante para alguém e você teve essa esse retorno da pessoa de pessoa. Bom, já tenho tido quer dizer às vezes enfim até penso, não sei se impactou assim grande coisa mas já tenho tido algumas as pessoas às vezes vêm falar comigo e, e dizem que ficaram muito tocadas tive uma pessoa uma vez que me disse que chorou ao olhar para um quadro que eu fiz e eu fiquei uau como assim que eu choro, eu choro muito com arte isto é, eu choro com música, choro com o que for, uh, portanto, para mim, isso, isto foi um, um grande, um grande elogio. Uh, mas, no fundo, no, no fundo, gostava de poder dizer: ok, olha, o meu quadro já mudou a vida de uma pessoa que decidiu que ia tornar-se, sei lá, uh, 100% vegan, defensor dos animais. Por acaso, eu, eu sou, eu sou super defensor dos animais e nisto não se retrata na minha arte mas não tenho, tenho, é pessoas que dizem que ficaram muito emocionadas a ver as minhas pinturas, que aquilo lhes transmite muito, mas muitas vezes, isto é um bocadinho triste, as pessoas dizem que sentem melancolia quando olham para os meus quadros, muitas vezes, e que ficam tristes, às vezes, eu às vezes penso se eu tenho de mudar aqui um bocadinho alguma coisa, quando eu disse que eu transmito, fiz muito o luto, da morte das minhas avós com a pintura eu sinto que eu ainda faço um bocadinho isso na minha pintura, acaba por ser um, um luto diário das minhas dores e eu sinto que isso passa para a pintura esse sofrimento e as pessoas o que me dizem muitas vezes é que sentem gostam muito das minhas pinturas mas a há, há, há ali qualquer coisa que as deixa tristes e eu tipo, fico, por um lado é bom por outro lado não é para ficar triste, é, de, sabes? É, de, fico com pena de, de, de passar esse sofrimento e, e, assim. Não sei se dei a resposta que querias ouvir. Não, na verdade, na, uh, sim, super deu. Na verdade, é, <risos> acho que a, a arte ela impacta a vida das pessoas de formas que a gente nem... É, é isso que você falou, né? Você não faz uma arte para ela ser melancólica, mas ela acaba é, no olhar de alguém. E Eu acho que da mesma forma que você está falando isso, no olhar de várias outras pessoas causa outras coisas, né? Na verdade, a melancolia está dentro sim. da pessoa. Acho que na, eu acho que o, o sentimento está dentro da pessoa, acho que a arte só dá desperta aí, ele, né? na verdade. Sim. Concordo 100%. Isso é uma coisa que não se diz muito, mas é, mas é mesmo isso. Por isso é que cada pessoa olha e vê uma coisa diferente. Eu detesto que me perguntem, olha, o que é que isto significa? Ah, pois é. Para mim, olha, para mim significa uma coisa, eu espero que para ti significa outra completamente diferente. Mas pronto, agora tendo a tentar fazer coisas um bocadinho, tem melancolia normal, mas um bocadinho mais alegres, porque eu não quero deixar as pessoas assim tão tristes. E foi geralmente é o que me dizem, tem, tem melancolia. Pronto, é, é bom e mau ao mesmo tempo. Não sei, porque eu não sou triste, eu sou alegre. Vou testemunhar aqui, falando que você, você fez o meu dia mais feliz, não, não me deixou melancólico, é... As tu culturas, também fizesse o meu. Ah, obrigado. Muito obrigado. <risos> a gente agora só se encontrar para tomar esse café, então. Tá combinado. Mas, mas, Patrícia, de verdade, brigadão pela conversa. Foi incrível. Vou reiterar que eu acho que trabalhos como o seu são mais do que necessários. a gente fala do museu, a gente luta para que as mulheres tenham mais voz, é, que tenham mais trabalho de mulheres nas ruas. E, principalmente, trabalho como o seu, que mostra a mulher num papel de empoderamento, num, num, num papel diferente dessa visão é, masculina de mundo. É, o seu trabalho é super delicado também, muito bonito. Toca é. a vida das pessoas, saiba disso. É, eu, à distância, aqui, é, fui impactado pelo seu trabalho. Espero, de fato, que um dia a gente se encontre aí em breve, ou, ou em Lisboa, ou aqui. e Vamos conversar daqui a pouquinho para a gente tentar afinar essas coisas, mas eu vou encerrar por aqui, eu só vou passar a palavra para você, se você quiser fazer um encerramento aí, fica à vontade. Ai, eu não sei que pressão, Bom, quero agradecer, no fundo, a esta conversa que eu pensei que não ia ter tanta coisa para dizer em uma hora, pelos vistos Ainda, ainda conseguimos aqui preencher os minutos todos. Mas, no fundo, queria agradecer, porque é o que eu sinto mesmo, é gratidão por uh, teres visto o meu trabalho, teres achado que, que, que valia estar aqui ao lado destes nomes tão fortes como, como os que eu já vi e já, já tive a oportunidade de, de, nos últimos dias, estive a espreitar uh, as entrevistas aqui incríveis. Uh, e depois, nas entrevistas, tu descobres seres humanos incríveis também, que não, e dás uma cara por trás das pinturas e no fundo quero agradecer uh, ter me deixado de fazer parte uh, uh, dos artistas que tens colecionado aqui e muito obrigada, no fundo é isso Eu que agradeço e é, é uma honra para a gente ter você nessa seleção Obrigadão, Patrícia Obrigada, tchau, tchau Tchau, tchau Gente, essa foi a Patrícia Mariano, simpaticíssima falando direto de Lisboa aqui para o Arte Fora do Museu e semana que vem voltamos com mais uma entrevista